Hum, o que que tem de lançamento? Ai meu Deus, o okay, que é isso? Eu não acredito que finalmente eu vou até Tomb Raider. Deixa eu dar uma olhada. Hum, 18. Ai meu Deus, eu não acredito que eu vou até Tomb Raider. Ai meu Deus, olha esses gráficos lá. Ela vem em mim, isso aí, vem, vem aqui nem... Não sei agora porque está falando da Gamma, que nós estamos aqui com mais um vídeo e vocês pediram. Eu pedi. Todos pediram. Rise of the Tomb Raider. Finalmente lançaram para PC dia 28. Que com que alguém oh. busque algo além das fronteiras da experiência humana. Vamos escutar. Para encarar o desconhecido. Quando crianças, nós questionamos o mundo ao nosso redor. Nós aprendemos, aceitamos e gradualmente paramos de questionar. Porém, Verdade. Alguns de nós nunca se acomodam. Os exploradores, os que buscam a verdade, são esses pioneiros que definem o futuro da humanidade. Os outros... Os outros chegaram, ao chegaram ao limite. Não importa quanto dinheiro ofereçamos. A cidade perdida tá lá em cima em algum lugar. Tá porra. Eles não vão subir essas montanhas. Eu não vou desistir. Ó, oh, você vê né, eu não vou desistir, caralho, mano, essa eu porra. Sei. Você deveria ficar aqui com eles. <risos> Sem chance. Ai meu Deus, antes eu, eu tava morrendo pra jogar. Está quase chegando. Espera só te ver a vista, Lara. Pega a minha mão. Pega a minha mão, Lara. Ai meu Obrigado. Deus, antes. Olha só isso. Olha só isso, estou vendo, Lara. Mas neve descendo daqueles picos Não é nada bom né? Verdade Bom, então Começou agora É, é. Yeah. Como aqui eu falei a Nós teremos uma boa visão do vale lá do topo. Sei lá okay. Enfim Como eu disse Eu estava esperando muito esse Pra jogar é esse jogo Ai meu Deus, a deus a esse vento! Alguém peidou ali Socorro Salve Olha, lá, gente. Mesmo se não encontrarmos nada aqui em cima, seu pai ainda ficaria orgulhoso. Eu sei, mas eu tenho uma boa sensação dessa vez. Ah, tem uma boa sensação, gente. Olha essa neve. Eita porra. Caralho, Lara, tá gorda, hein. Eu pisei em falso, mas eu tô bem. É, tem problema não cair daqui, ó. Cai ali, sai girando, super... Super de leves. Eita porra! Nossa senhora! Nossa! Essa foi por pouco! Você está bem? Estão sim, Jonah! Jonah! Eu tô aqui! Eu vou descer pra te buscar! Não! É muito arriscado! Eu consigo escalar de volta! Tenho certeza! Tenho sim, Jonah. Relaxe. Olha só, gente. Ai meu Deus, esse jogo. O bom é que esse jogo, para quem jogou primeiro, barra eu que joguei, você já sabe os comandos, é, não mudou. É que eu jogava de teclado, né? A primeira vez que eu joguei. Agora eu tô de controle. Ai meu Deus. Ah. Segurei. Preciso saltar pro outro lado. Isso, vamos lá. Segura minha mão. Peguei você! Merda, Bara! Merda, Vara! Vai acabar me causando um infarto! <risos> tá tudo bem? Tá. Vamos em frente. Olha esse chão, gente! <risos> Ai, meu Deus! Vamos ter que passar por dentro! Vamos ter que passar por dentro, então? Então vamos lá. <risos> Nada mal. Se o tempo virar, nós podemos nos abrigar nessa caverna. Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Lógico. Eu sei que é um tiro no escuro. Mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas no topo dessas montanhas. Ah, é alucegante! Vamos lá, você consegue. Nossa senhora, esse vento. Ei, eu acho que se eu tivesse que esconder uma cidade perdida, esse seria o tipo de fim de mundo onde eu esconderia. Eu só espero que a Trindade não tenha chegado lá antes. Isso aí, Trindade. Vocês não vão fazer nada comigo. Jhonan! O que você acha? Estamos perto de alguma coisa, Jonah. Eu sinto isso. Só falta essa última parte até o turno. Tudo bem. Vamos ver o que vai ser. Vamos, John. Vai dar tão ruim isso, gente. Quem imagina que vai dar ruim? De Lara, como vocês viram nas lives que eu joguei, Como você sabe a Lara é a coisa mais azarada que existe, velho. Vamos ir escalar. Ai não. Vamos devagar e com cuidado. Fiquem comigo. O todo. Ah! Merda. Essa foi por pouco. Ia! Agora a gente pula aqui. Vai lá, parkour, parkour. Escalando o gelinho. Vamos que a gente consegue, gente. Ai, ah, esse jogo tá lindo, gente. Talvez eu jogue ele em live, tá? Pra zerar mais rápido. Chona! Chona! -se. Eu vou me segurar aqui. Você consegue soltar? Eu consigo! Eita porra. Nossa senhora! Minha nossa! Não consigo soltar tão longe fica aí eu vou prender uma corda pra você no topo também eu vou te dar um pouco de folga tá bom né ai vamos... Tá... nossa senhora esse bolo deu bom nossa gente essa escalada aí Ela vai gritar. Clara, conseguimos! Eu também das ruínas. Meu Deus! Meu Deus! Clara! Ai! Aperta! Te peguei! Consegui! Clara! Tá me ouvindo? Tô! Vou puxar você de volta! Ai, perto! Ali! Olha ali! Joga rápido! E balança pro outro lado! Vamos lá, gente! Ai, meu Deus, que emoção! Uhul! -huh. Divertido, né, gente? Eu faço isso todo dia, né? Ai, nossa senhora! Assim. Eita ferme. Ae. Calma, fi, estou subindo. Oxe. Ai, uh! oh, meu Deus. Volta, Jonathan. Sai pro o abrigo. Ai, fodeu. E agora, gente? Nossa Senhora! Meu Deus, é muita emoção! Acabou de começar o jogo! Calma aí, gente! Calma, respira! Tem que ir dar... <risos> Nossa Senhora! Uh. Nossa Senhora! Ai, meu Deus! Eu esqueci de deixar o Skype. Nossa! Ai, meu Deus! Pera aí, gente. Voltando. Pronto. Vamos lá. Nada vai interromper esse gameplay agora. Corre, Lara! Meu Deus! Sua gorda. Corre. Ai. Pula de novo. Pula. Pule, Lara ai meu deus eu acho nossa senhora ela está com frio e eu tô com muito calor lara eu estou morrendo de calor lara Aqui tá muito quente não sei na casa de vocês duas semanas antes tá Oh, a Lara lá dando uma de sofadona, De gorrinho. Assassin's Creed no futuro. Desmond. A maior crueldade da vida é que ela costuma terminar tão depressa. Nós envelhecemos, definhamos, morremos. Mas o que deixamos para trás? Ossos? Pó? E quanto à alma? Será que ela perdura além de nossa existência terrena? Eu acredito que sim. Uma verdade existe no cerne de inúmeros mitos e histórias. Uma verdade que não advém da ciência, mas algo mais profundo. A chave que abre as portas para a vida eterna. Posso ter encontrado a próxima peça do quebra-cabeça, mas... Eu não estou sozinho nesta busca. Eles estão me seguindo, observando cada um dos meus passos. Eu já conheço o nome deles: Trindade. Uma seita ancestral e violenta com a pretensão de controlar o futuro da humanidade. Eita, Preciso boa. prosseguir com cuidado por amor que tenho à minha família. Trindade é do mal. Se alguma coisa acontecerá a Lara ou à Ana. Eu nunca irei me perdoar por isso. Ah, não era ela, era alguém. Oh! E se alguém sai pela janela? Eu sou Lara. Meus cabelos se mexendo. Tem outra pessoa vindo? Caralho, Cara, sou eu, Ana. Eu. Meu Deus, eu sinto muito. O que você só é dar um. Arrancar sua cabeça. Que a imprensa te atacou de novo. Achei que ia gostar de companhia. Mais mentiras. Alguém te seguiu? Seguida? Não, claro que não. O que está acontecendo? Acho que encontrei a tumba. Você está brincando, né? O mito do profeta é verdadeiro. O meu pai estava certo. Lara, seu pai não estava bem. Não, ele estava muito perto de uma grande descoberta uma evidência tangível da existência da alma imortal. Porra. Oh. Eu amei o Richard. Teria me casado com ele se tivesse me pedido. Mas ele era um homem perturbado. Eu não quero que você termine como ele. Mas, Ana, ele estava certo. O resto do mundo é que estava errado. A tumba fica Eita, na porra, Síria. Esse... Síria. E essa Ai, câmera que fez Não sei se vai aparecer aí do não nada. Não fui eu, gente. Você precisa organizar sua vida. Volte pra casa, pra mansão. Você sabe que eu não posso voltar pra lá. Aí. Mas essa obsessão foi a ruína do seu pai Eu vi uma coisa Algo que Eu não sei explicar Agora entendo pelo que o meu pai estava passando Mas são apenas lendas Sem sentido Não siga por esse caminho Você sabe onde ele leva Essa é a única coisa que faz sentido para mim agora eu vou encontrar a tumba do Profeta Hanna. Na Síria. Ah! Tan tan Vibrou. Tá. Estamos no deserto. Foi assim Ei, que a gente descobri. Nós estamos entrando em uma zona de guerra. Você tem certeza disso? Estamos Acho que bem. eu tenho. Deve ter um oásis no desculadeia na frente. Você tá perdendo o seu GPS dinheiro. Aí. Não tem nada por aqui. Continua dirigindo por fivo. É o seu dinheiro. Shh. Tem alguma coisa errada. Vou chamar ele de barriga. É só, a milícia local. É, eu não acho que seja, filho. Você contou pra alguém, não foi? Eles me pagaram mais que você. Seu filho da puta. Não devia estar atirando na gente. Não imagina. Merda, merda. Que... Vai trouxa. Não. Ih, o Barrir morreu. Barrir, seu burro. Olha. Ai meu Deus, Ai meu Deus, meu CPS meu nokia eu preciso ser meu nokia filho filho, eu já sobrevivei a coisas piores velho ai meu deus a ah, danada tá, é de apertar o botão nossa ah, meu deus essa é toma tomar calça o dia todo pra não quebrar os ossos, velho. <risos> Certeza. Fronteira noroeste da Síria. Não tem mais volta. tem mais volta. Tem, que tem que ser aqui, cara. Ai Lara, você bebeu muito ontem. Aí sanka. Qual que é meu nome mesmo? Ó meu cabelo mexendo, gente. Que linda. Tinha alguma coisa sobre isso escrita nas pesquisas do meu pai. Dizem as lendas que a tumba do profeta estava escondida nos penhascos acima de uma das cidades esquecidas. A lenda fala de um oásis onde o profeta foi sepultado. Vamos subir. Nossa senhora. Olha lá, mano. A Lara é incrível. Ela tem um dom de, por tudo que anda, quebra. Merda. Droga. Não é possível. E, calma aí Ai. Eu fiquei mais com medo do escorpião <risos> Do que com o bicho Ai, tem um só Lara Ah Meu Deus Ai Vai rápido, Lara Ai meu Deus, olha quanto Nossa senhora, que agonia Uf, Até arrepiou, velho A tumba do profeta Aconteceu uma batalha aqui. Soldados armados contra peregrinos religiosos. A ordem wow. da trindade. É, deixa eu ver só o que tem aqui. Diário de. Procure recompensas dentro. Bom, gente, eu vou ficar com essa parte por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É, como eu disse, eu vou jogar mais esse jogo aí porque é mais rápido, né? Mas eu tô gostando muito, né? Pelo menos desse jogo eu tava querendo ir pra caralho. É, como eu disse, espero que vocês tenham gostado. Deem like no canal, compartilhem o vídeo. É... Não se esqueçam de comentar o que vocês estão achando da série. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal, falou.